Mas o que, que eu digo? O que que eu acho que vai ser o grande foco dessa galera? Vai ser atacar o... carne, proteína, fonte de proteína. Por quê? Porque é o seguinte, o vegano ele já convenceram a parar de comer carne, o vegano vai comer inseto, vai comer qualquer merda, porque inseto não é... não é bicho, e bicho não é... é... tipo, não é o bicho que é gente, né? Porque vegano, tem muitos veganos que usam inseticida, mata barata, né? Uh, se o animal não é fofinho, não tem direitos. A gente pode colocar assim. O pessoal está pro, uh, promovendo um monte de coisa, já tem gente promovendo canibalismo, não, não é, do Bolsonaro comendo índio, que o cogo já comprou o cocar e a lança toda e mais Rai Lux achando que vai ser comida pelo Bolsonaro, manda o Caco se acalmar. Mas eu acho que vai ser, digamos assim, ó, du duas possibilidades principais, tá? O que eles vão fazer de aumentar a presa carne artificialmente essas coisas, eles vão fazer, isso aí vai ser sempre. Mas eu me pergunto o que eles vão fazer. Ou eles vão desenvolver uma tecnologia de inoculação através da alimentação. Como assim? Dá um exemplo. Tu pega uma picadinha, né? uma picadinha, inocula uma vaca. Daí vai lá o for churrasqueia a vaca. Né? Churrasqueia, come a vaca. A carne que eu comi vai ter basicamente o mesmo efeito que se eu levasse a picada. Ah, mas pôr, esse, esse fenômeno de transmissão, esse vetor de coisa não existe. Não existe? Ainda. É possível que exista. E se isso não existir, eu acho que a próxima vai ser, opa, Acabou que a gente agora tem o ebola voador das vacas, como o Covid era o ebola voador, né, agora a gente vai ter o ebola voador das vacas, o que, que o pessoal vai dizer? E anota isso aqui, porque é isso que eu acho que vai acontecer, Esse aqui é o que eu acho mais que vai acontecer. O pessoal vai começar a dizer que a doença da vaca louca tá voltando, que é uma nova cepa, que os priam vão foder a cabeça da galera, que eles têm que pegar e fazer uma campanha de vacinação pras vacas, eles podem fazer isso que eu tô falando e fazer o, o ponto anterior, né, da... da da doença vetorial que tu da doença vetorial, da vacina vetorial que tu come uma carne e pega né até por isso que eu acho que o pessoal está defendendo ultimamente canibalismo até como uma forma de controlar o ambiente ajudar contra contra a devastação de ecossistemas né daí tu pega e come um cara vacinado come um índio vacinado <risos> digamos se tu for bolsonarista, tu come um índio vacinado daí tu tá vacinado mas a ideia é que eu acho que eles vão dizer que tem tipo o covid do gado, o Ebola voador bovino, né, a doença do porco louco, né, do do, do, do frango maluco e tudo mais, o então, é que acontece. Eles vão usar isso daí como uma forma para regular cada vez mais a produção de alimentos. Vão pegar e começar a fazer todo tipo de de necessidade absurda, que tu tem que colocar esse selo e tu tem que conseguir isso e os testes eles que vão fazer e vai ser caro e tudo mais. E daí, se um gadinho, se uma vaca for encontrado com a doença, como é um ebola voador muito perigoso, eles vão bater quase todo o rebanho, né? Vão tentar dar talvez até uma compensação em dinheiro pra mostrar que eles são bonzinhos, porque tu dá compensação em dinheiro, o cara vai pegar, ah, eu não vou começar a usar essa porra aqui, pagar tudo, vou vender a minha fazenda, usar esse dinheirão aqui, vou me aposentar. É, daí tu vai, ó, depois vai levar. E o pessoal vai atrás de quem é produtor. E uma vez que eles conseguem quebrar a maioria dos grandes produtores, só o quê? Os pequenos. O pessoal que, sei lá, cria galinha no pátio para comer o ovo e a carne, o pessoal que cria codorna e, sei lá, vende numa feirinha, essas coisas, eles vão ir atrás depois. Como? Justamente para essas regulações. Olha só, este cara é um terrorista biológico, ele cria galinhas não vacinadas. Ele não colocou o booster shot da galinha. Entendeu? Ele não deu as... Pô, ele tá um ano e meio com galinhas, ele não deu as seis vacinas que tinha que dar na galinha. Como assim? Você não sabe, vem agora de brinde no pacote de ração para galinha, uma... O, tipo, seis injeções, cadê o, o fator, o QR que tem que estar doado na galinha na crista da galinha, cadê isso daí, cadê o, sabe como é obrigatório hoje ter brinco nas vacas vai começar a ser utilizado isso, por que que eu acho que vai ser esse o caso, porque assim, ó eu acho que a galera já notou que a gente não vai deixar de comer carne eles vão ter, e mesmo que eles aumentem o preço vai ter gente que, tipo eu, que não vai parar que se aumentar muito o preço eu vou começar a criar, né uh, tipo, por que que eu não crio hoje, que eu já acho muito caro, porque eu tenho a Argentina do lado já compro ali, beleza né? Dá pra trazer, sei lá, de um vácuo, beleza Mas o que acontece A galera que É tipo aquele survey que o pessoal falou Ah, 60% dos homens preferem morrer do que deixar de comer carne Bem, eles meio que vão, vão Pegar e falar, tá aí é a tua decisão Tua decisão, teu corpo, tuas regras Eu acho que vai ser isso Isso daí vai ser utilizado de diversas ferramentas, porque como eles Têm o teste, se qualquer coisa der um positivo Como é o bem maior e a ciência e tudo mais Opa, uma vaca de mil deu positivo, não, mas veja só, se uma vaca de mil deu positivo, uh, o cara tem que pegar, então pagar uma multa agora, porque não sei o que, e não estava em dia as vacinações, a gente vai ter que matar o rebanho inteiro. Daí vai começar a faltar carne no, no mercado, vai aumentar o preço. O pessoal vai começar a prender produtores que começaram a falar, pô, essas merdas aí não funcionam, isso é só para arrancar dinheiro e encarecer o processo, né, vai comer minha margem de lucro, vai encarecer o processo, vão começar a prender os produtores. O pessoal vai fazer força-tarefa de vacinação animal, <risos> que vai ser mas invasão pior que esse texto for parar para pensar, o pessoal vai lá com tudo vestido de coisa como se fosse transferir, eles são tão gado para transferir para eles, né? e vão querer fazer novos negócios, vão fazer apreensão de carne, se a carne não tiver com selo vão apreender e queimar carne, vão fazer tipo como fazer com droga, pilhas de coisa que queimar tudo, né? vão fazer barreiras comerciais entre o país se o país, não tiver a mesma lei de vacinação animal que eles, eles não vão permitir exportação. Tem então, um país como Argentina, Brasil, Uruguai, essas coisas vão ter um certo problema se dependerem muito da exportação. Né? Vão pegar e também incentivar denúncias populares, fiscais do Sarney, em vez de pegar e ter o fiscal do Sarney, pra quem não sabe na época que tinha hiperinflação, congelava suas presas carnes. Se alguém tá vendendo um pouco acima, a própria população. Olha que filha da puta, isso que eu é tenho no fiscal do Sarney, a própria população denunciava o cara. Então vai ter o que agora? Vai ter os final. Os final vai ter os, os fiscal do Klaus Schwab, que é o quê? Ah, ele não tem. Ele vendeu ali carne sem selo. Carne sem selo. Pronto. Ná? E isso daí vai ser para cima de produtores, transportadores Comerciantes, consumidores finais Pessoas que estão, sei lá, estocando a carne Pessoas que estão usando de restaurante, pessoas que estão usando de qualquer coisa Essa aí vai ser a galera perseguida Daí vocês vão dizer Então tá, fudeu, né? Agora a gente vai ter todo o nosso suprimento de alimentos Comprometido, não tem nada para fazer Bem, eu acho que isso ainda não está sendo feito Diretamente, né? Eles não estão começando a, a fazer o ebola bovino tá? O ebola suíno O ebola aviário Mas eu acho que vão fazer né, esses laboratórios aí que tem baixa segurança, vai, vai, vai, sabe? Vai, porque vai ter um morcego que bebeu muito uísque, namorou com um pangolim que estava lá no mercado, do lado do laboratório que, que estuda esse vírus, mas tava ali naquele mercado. E isso daí que vai ser o negócio que vai soltar o ebola voador do gado, né? E eles vão entrar com esse tipo de coisa. Se, agora o que acontece? O que eu tô falando é que eu não estou dizendo que está acontecendo, tá? Deixando bem claro, eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu simplesmente acho que isso pode acontecer. Tá? E eu, particularmente, busco me precaver disso, porque se acontecer, vai ser muito difícil se resolver enquanto está acontecendo, tem que começar antes.